Pai, toma as nossas mentes cativas à Tua obediência. Father, take our minds captive to Your obedience. Renova as nossas forças. Renew our strength. Abre o nosso entendimento. Para que possamos entender a Tua palavra. So we understand Your word. E obedecê-la, Senhor. And obey it, O oh Lord. Renova a nossa alegria. Renew our joy. A paz. The peace. Se alguém entrou triste, If Senhor, neste lugar, que saia daqui cheio da Tua palavra, renovado, word, renewed, restaurado. Que O Teu Espírito Santo fale conosco. Holy Spirit em nome, Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre economia, né? É, mas eu quero falar sobre a economia do reino de Deus. Atenção quem está em débito. O que, que eu quero dizer? Está mergulhado em dívidas. Você tem problemas financeiros. Você tem problemas financeiros. Preste atenção mais do que os outros. Pay close attention more than the others. Atenção aos que querem ficar ricos. Quem aqui é quer ficar rico? Pode ser sincero. Não tenha medo, não. You know, don't be é. yeah. okay. Levanta a mão, de jeito nenhum possível. Yeah. Bem, a gente tem que saber o que quer, né? that verdade. Primeira coisa para chegar no alvo é saber o que quer. preste atenção muito na mensagem so hoje. Then pay close to word. Essa mensagem é para os que querem ser ricos. For those who want to be rich. <risos> Agora, quem está satisfeito com as suas finanças bem. Um, well. dois, One, três, two, quatro, three, é. menos, okay. né? Right. Olha, essa palavra não vai ser a única. So, word, mas ela é o começo de algo que eu sei que Deus vai transformar na sua vida. Alguns Eu não sou pastor, that on pastor de pregar sobre prosperidade. pastor Mas eu não sou pastor de negar que existe prosperidade Porque God. Porque existe. It Mas eu quero que você entenda os conceitos da prosperidade But de Deus. Então, primeiro eu quero que você leia comigo um versículo que é muito conhecido em Mateus 6. Então, primeiro eu quero um versículo que é muito conhecido em Mateus 6. Vamos ler aqui do versículo 31 ao versículo 33. To verse 33. É um texto muito conhecido. Well Jovens que, que que estão começando a vida agora. Se você aprender esses princípios e colocar em prática na sua vida, life, sua vida já vai começar muito boa. Você crê? Amém? Muito bem. Very well. Mateus 6:31. Matthew 6:31. Preste atenção eu vou ler, tá? Pay attention al read. Não andeis inquietos, pois inquietos dizendo: que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos? Therefore take no thought, saying, what shall we eat or what shall we drink or wherewithal shall we be clothed? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial sabe bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos falar juntos, primeiro em português. Ok, vamos comigo. Ok, eu vou falando e você repete, bem forte. Say and you Mas buscai primeiro, Mas buscai primeiro. O, reino de o reino de Deus e a sua justiça e, sua justiça. e todas, estas todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora com Nathan em inglês. Mas seek, seek ye first the kingdom of God, the kingdom of God and his righteousness. And, its righteousness and, all these things and all these things shall be added unto you. Shall be added unto you. Amém? Amen. Deus abençoe a Sua palavra ali nos nossos corações. God bless His word right in our hearts. Queridos, quando eu vou falar de economia do reino, eu preciso explicar algumas coisas que vem antes before primeira coisa que nós precisamos é entender o reino de Deus the kingdom talvez eu já preguei várias vezes aqui na igreja sobre o reino de Deus mas nós precisamos entender o que é o reino understand what mas não existe uma maneira de entender o reino way understand the kingdom se você não nascer de novo born again isso foi o que jesus ensinou para nicodemos em João 3 jesus disse assim quem não nascer de novo born again não pode o quê ver o reino de Deus. Preste bem atenção nisso. O que, o que Jesus estava dizendo? Que o reino de Deus é invisível aos olhos humanos. De é ao olho humano. Em outras palavras também, o que Jesus estava dizendo? Que somente se você morrer... Ou seja, para o mundo. That only you die to the world, e nascer dentro do conceito de Deus espiritualmente. And are born again into the of God, é que speaking, você pode enxergar o reino de Deus. Is you be able to see the of God. Existem muitas coisas dentro desse conceito. There are many this A primeira coisa que eu quero que você entenda dentro desse conceito. Depois desse que eu já falei. É que, de fato... É uma pergunta que eu quero fazer. Por que é necessário nascer de novo para ver o reino? Jesus explicou em certa ocasião, disse... O meu reino não é deste mundo. A certain time Jesus explained, my kingdom is not of this world. O que é que está por trás da palavra mundo? What is behind the word world? E nesses textos específicos, quando na palavra mundo, in the specific text when the word world, Deus deu a a a origem da palavra é a palavra cosmos. The origin of that word is the word cosmos. A palavra cosmos não quer dizer a Terra. The word cosmos does not mean Earth. Não quer dizer dizer o, o, o globo terrestre não, não são as casas, mas é o sistema do mundo. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que Jesus está dizendo de fato? Jesus está dizendo que todos aqueles que viverem de acordo com o sistema deste mundo está condenado a perecer. E isso inclui as finanças and Quantos já sabiam disso, levante sua mão. How many already knew this? Raise your hand. Literalmente. Literally. Entenderam isso? you understand this? Olha, todos aqueles que viverem, look, all of those who live, de acordo com o sistema deste mundo, according to the system of this world, condenado a perecer. Are condemned to perish. O que que é o sistema deste mundo? world? Na área financeira. Area, juros. Ah, uh, não é verdade? Right? Se você tem uma dívida de cartão de crédito If you have a card debt, e você paga somente o um mínimo todo mês, and you pay just the every month, o que, é que vai acontecer com você? What's to you? Não vai pagar nunca. You're never pay it off. Vai ficar enrolado. O que mais? What else? vai ficar sem crédito, vai perder tudo que você tem, porque o banco vai tomar tudo seu. Você vai perder a paz. Você vai perder tudo, não somente financeiramente ou materialmente. Mas você, você vai perder também a paz da sua alma. Você já ouviu falar de pessoas que se suicidaram porque perderam muito dinheiro na bolsa? Have you heard about people who committed suicide because they lost so much money in their savings? Ou seja, preste atenção, o que, é que está acontecendo? Eles estão perecendo. Pay attention, what is happening is they are perishing. Então, na economia do reino, nós vamos entender, nós somos primeira coisa enxergar o reino. E nós temos que tem que acontecer algo para que nós sejamos cidadãos do reino. Then something has to happen for us to become citizens of the kingdom. Não sei se você lembra, mas eu já disse isso aqui. I don't know if you remember, but I've said this before. Se você é imigrante dos Estados Unidos, immigrant of the United States, você é um estrangeiro. You're a foreigner. E só tem um jeito de você ser natural dos Estados Unidos. Ou ter nascido aqui, ou se naturalizar aqui, or become here. Mesmo que você se naturalize aqui, here, existe uma coisa que você nunca pode ser aqui. One thing that you can never be here, Que é which is presidente dos Estados President Unidos. Of the United States. Ok. All right? Ou seja, in other words. Agora eu quero que você. Por que, é que estou dizendo isso? So, Para você Entender o que eu estou explicando. Mesmo que você tenha vindo para cá, Even here, com 30 ou 40 anos de idade, when you were 30 or 40 years old, se torne cidadão norte-americano, tem muitas coisas que você não sabe sobre esse país. Correto? Você, porque você teve outra formação. You, you a, a é por isso que Jesus, ele diz que se alguém quiser ver o reino de Deus, said, God, tem que acontecer o quê? What has to happen? Hmm? Tem que nascer de novo. You must be born again. Então, o que, é que significa nascer de novo no conceito espiritual? Isso não nos é ensinado com muita frequência. This isn't taught frequently. É que quando você recebe Jesus, you Jesus, você tem que deixar sua velha vida com e você tem que nascer dentro do reino. você tem que aprender sobre o reino. Você tem que aprender a falar no reino. Você tem que aprender a atuar no reino. E você tem que saber qual é o seu papel no reino. E você tem que viver de acordo com a economia do reino. Ok? Bem entendido? Em outras palavras. Em outras palavras, in other words, você tem que adotar a lei do reino, você tem que receber o reino, o grande problema é que nós queremos entrar no reino, mas não queremos deixar que o reino entre em nós, para explicar também isso. To explain it this way, nós que somos a maioria de nós que somos imigrantes. Those of us, most of us who are immigrants. Nós chegamos no país. We country. Nós aprendemos um pouquinho da língua. We learned a little of the language. Mas continuamos a viver exatamente como nós quando quando nós estávamos no nosso países. We continue to live exactly the same way as when we were in our country. E nós gostamos disso. And we like that. Porque isso é cômodo. Because that's comfortable. Nós pegamos só aquilo que nós gostamos do país. The that we like of the country. Mas quando vem o assunto é pagar impostos, But when it comes to paying taxes, nós continuamos sendo brasileiros. We continue being Muitos de nós Many of us, sonegamos impostos, we just deny taxes. nós não queremos nos submeter a certas leis, we don't want to to laws. fazemos tudo para escapar. We do to escape. De sorte que nós nem somos americanos e nem somos mais brasileiros. É ou não é verdade o que eu estou dizendo? Na, Na grande, grande maioria é. Maioria é. For a, great it is. a mesma coisa nós aplicamos The nós reino de Deus. Nós aceitamos Jesus. E o nosso conceito, e nosso conceito é para desfrutar das coisas boas que o reino tem. O que o reino de Deus tem de bom? que o reino de Deus tem de bom? Eu quero ouvir Fala uma coisa, irmã Abadia. me something, Abadia. Promessas. outra coisa diga algo específico. Vida eterna. Eternal life. Que mais? What else? Vamos lá. Let's go. Paz. Peace. Que mais? Que mais? Prosperidade. Prosperity. Que mais? Que mais? Perdão, alegria. Joy. Joy. Quem falou mais aí? Olha só. Nós sabemos as coisas boas que o reino oferece, verdade? Nós sabemos as coisas boas que o reino oferece, Look, é offers, right? Agora, eu pergunto a você: Você sabe quais são as responsabilidades do reino? Nós às vezes achamos que sabemos. We think we know. Porque algumas nós sabemos e, e negamos. Some of them we know and just deny it. E nós não desfrutamos do reino and we don't enjoy the porque não entramos, não, não obedecemos a lei do reino. We don't obey the law of the então veja bem. So look quando nós oramos no reino, kingdom, nós temos que ter a consciência de que nós estamos no reino. Nós, para termos as nossas orações atendidas, nós temos que ser cidadãos do reino. Answered, nós temos que entender que no reino de Deus, tudo é Possível. Diga isso para a pessoa que está próxima de você. Tell the person next to you. No reino de Deus, in God's kingdom, eu vou falar para Léo que ele está sozinho. No reino de Deus, in God's kingdom, tudo é possível. All are você crê nisso? Do you believe this? Você obedece isso? Do you obey that? Como que nós atuamos em, em relação a essa lei? <laughs> How do we act regarding that law? <laughs> hmm? oh, sério? <laughs> really? Não vamos entrar em detalhe porque essa não é a minha mensagem hoje. Então veja bem, nós precisamos saber qual é o nosso verdadeiro papel, qual é o propósito, meu propósito no reino. Então quando nós falamos de tudo isso e já falei que o reino de Deus tem uma economia. A economia do reino, irmãos, de acordo com o versículo que nós lemos e outros, others, ela é baseada em uma palavra chamada justiça. Mas... O conceito de justiça do reino é diferente do conceito de justiça do mundo, do But cosmos, do sistema. Presta atenção nisso. O que Jesus falou em Mateus 6, 33? Buscai But primeiro o reino de Deus of God, e veja a expressão a sua justiça, não está falando a justiça, a justiça humana ela é parcial, human is, is, a justiça humana é falha, a justiça humana julga de acordo com parâmetros humanos. Human justice, uh, to human Agora, eu estou falando de finanças. Now I'm about Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Open your to Matthew, 20. Depois nós vamos voltar nesse texto e aqui. Nós vamos ler muitos to textos. Text. We're read a lot of em Mateus capítulo 20, nós encontramos uma história. Foi Jesus quem contou essa história. It was Jesus who told story. Preste atenção. Pay Se você quer sair das dívidas. If you <risos> Olha só. No versículo 1, o que é que Jesus diz? One, that that Jesus o reino dos céus. The kingdom of heaven, observe que o reino dos céus e o reino, e o reino de Deus é a mesma coisa. A expressão de Mateus é o reino dos céus. The is the of a expressão de, de Lucas é o reino de Deus. And, and Luke it's, it's the of God. Mas veja bem, o reino dos céus é semelhante... Há um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Like in, in para ganhar tempo, quantos conhecem essa parábola? How many of you know this o que que então vamos vamos resumir aqui? O que que aconteceu? O, o homem, chefe de família, saiu cedo. The man, the the house, early, Bem de madrugada. Early in the morning, e ele foi fazer o que? Ele foi contratar trabalhadores para sua vinha. For e ele encontrou alguns trabalhadores. Quando ele encontrou, ele fez um contrato com eles. Them, Vem them. trabalhar na minha vinha hoje. Ele e eu vou pagar para vocês. I'm pay you. E ele falou o salário. And he told them the Aqui no versículo 2 diz, eu vou dar a vocês um dinheiro por dia, um denário por dia. E é interessante, aí mais à frente, perto da hora terceira, ou seja, and a primeira hora, provavelmente, era, digamos, seis horas da manhã. E aí no versículo 3, ele diz, ele saiu para a terceira hora, que era... A primeira, então, a primeira hora era 6 a a, a hora era, então, então, a, da manhã. A terceira hora era, então, 9 horas da manhã. E, e nessa hora, o que, que ele, ele viu no versículo 3? Outros que estavam na praça, ociosos, não estavam trabalhando. E, e ele fez o que com esses homens? Ele chamou eles também. He well. Dessa vez, ele não diz qual seria o salário. Ele disse, vem trabalhar na minha vinha e eu vou pagar a vocês o que é justo. <risos> Olha a justiça, hein? Isso é para entender o conceito de justiça do reino. To the of in the Aí ele saiu mais tarde. And then he left later, e o que, que aconteceu? And what happened? Versículo 5. Uh, Perto da hora sexta. He went about the sixth que hora hour? já era? Now, what time was it? Hã? É, mas vamos dizer, se nós começamos às seis, aí a terceira hora às nove, yeah, a, terceira, a terceira hora, the hour, uh, a sexta hora, seria mais ou menos uh, meio-dia, meio-dia. Uh, meio aí ele encontrou esses outros ao meio-dia. E aí ele encontrou esses outros ao meio-dia. E disse, por que, que vocês não estão trabalhando? Ele disse, por que ninguém nos contratou? Said, well, no one hired us. Ele disse, então vem trabalhar para mim. E eles foram também. And they went as well. e ele disse, eu vou pagar para vocês o que é justo. Agora veja o versículo 8. Já próximo à noite. Então, quando a noite Agora, veja bem, são, são três classes de pessoas, tá? Então, classes Um começou na hora certa. Outro, três horas depois. Outro, E outro, meio-dia. E o outro, às 12h. Agora, ele diz, chama os trabalhadores, no versículo 8, para que... E para que eles recebam. E eles, mas chame os que chegaram por último... Primeiro, but para he, receber primeiro. E aí o que, que aconteceu? Você sabe? Ele pagou um denário ou um dinheiro para os que or começaram meio-dia. <risos> chamou os outros que começaram às nove da manhã. E pagou também o mesmo valor para eles. <risos> e, e chamou os que entraram seis da manhã e também pagou o mesmo valor para eles. At and them the same as well. Isso é justiça de acordo com a visão do homem? Agora, o que, que aconteceu? So now what happened? Eles ficaram revoltados. They were revolted. Como pode isso? They said how can that be? Nós começamos cedo. We started early. Trabalhamos mais que todos os outros. We worked more than all the others. E recebemos o mesmo valor. But we the same Aí o, o dono da vinha falou: Mas isso é meu direito. But then the owner of the vineyard said, But that is my right. Eu combinei com vocês que eu ia pagar. Esse valor. I with you that I was pay this value. E eu estou pagando o valor que eu combinei com vocês. You exactly what I with you. Agora, olha só, ele diz, será que eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? E é interessante... Eu quero que você nunca esqueça essa história. Porque essa história é a justiça do reino de Deus, irmãos. Ela tem a ver com salvação, mas tem a ver com finanças também. E quando nós falamos de economia do reino, nós precisamos aplicar este conhecimento na economia do reino. É por isso que, voltando para Mateus capítulo, Capítulo 6, ele diz que nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. We take no for anything. Por quê? Why? Ele diz, em outras palavras, que nós não precisamos ficar preocupados com as nossas necessidades. He said, we not worry about our needs. Ele diz: por quê? Por quê? Os gentios buscam todas essas coisas. Ou seja, as pessoas do mundo, as pessoas que vivem no sistema do mundo, eles vivem buscando todas estas coisas. Olha só. Aí eu vou dizer algo aqui que vai talvez chocar você. No reino de Deus, kingdom, preste atenção nisso, é proibido a juntar riquezas. Up, você sabia disso? You know Quem levantou a mão disse que quer ficar rico. Whoever rose their hand saying, I wanna be rich. Não está contra a palavra. You're not against God's word. Eu vou explicar por quê. I'm gonna explain why. Você quer ficar rico. It, you wanna be rich. Mas no reino é proibido a juntar riquezas. But in the kingdom it's <risos> it's forbidden for you to ah, gather up your riches. Vai, vai? Eu vou explicar como daqui a pouco. I'm going explain how. Como você vai soon, gastar tudo? How you're gonna spend it all? Porque a ordem é essa mesmo. That is the Mas preste atenção. Veja lá em Mateus. Volta para Mateus 6. Go back to 6. Olha só, versículo 21. Look here, verse 21. Eu vou explicar por que, que no reino não se pode ou não se deve ou é proibido a juntar riquezas. riquezas. Olha só, Mateus 6, 21, diz assim. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Versículo 22. A candeia ou a lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. The light of the body is the eye. If, se, porém... Os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Versículo 24. Verse 24 Esse é um dos versículos chaves. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, ou em outra tradução, as ou riquezas. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, ou talvez você tenha hold to the one and despise the other. Você não pode servir God and mammon. Em outros lugares, riquezas. Veja bem: por que no reino não se deve ajuntar riquezas? Porque as riquezas elas nos tiram do foco do reino. As riquezas têm a tendência de nos empurrar para o sistema do mundo. As riquezas têm a tendência de nos empurrar para o sistema do mundo. Se você tivesse hoje. 500 mil dólares. If today you had $500, 000, do nada. I don't know where. Você, O que você faria? What would you do? Ah, pastor, eu não sei. Eu compraria uma casa. Ah, pastor, eu não sei. Mas suponha que você já oh, tem pastor, uma don't casa. But you don't have a house. Se você pegasse um milhão de dólares na sua mão. If you had a in your hand. Ah, pastor, nem fala que eu já sinto pastor, assim. Don't even say it, I feel like... <risos> Olha... Irmãos, é surpreendente Look, it is como a nossa vida mudaria para pior. Por quê? Imediatamente, uma grande preocupação viria sobre a nossa cabeça. Primeira preocupação. First Como eu vou manter esse milhão de dólares para não eu não perder nada? How am I keep these this million dollars so I won't lose anything? Como eu vou fazer para saber quem verdadeiramente é meu amigo ou não é meu ou simplesmente quer aproveitar o meu milhão? What am I gonna do to make sure that talvez imediatamente você já diria eu não sirvo mais para morar nesse bairro perhaps não é apropriado it's not the right place é for perigoso. me to live it's dangerous here se meus vizinhos descobrem que eu tenho um milhão de dólares my neighbors find out i have a million dollars e se eles tiverem um amigo bandido and if they <laughs> have a, a friend who's a thief, <laughs> eles vão vir roubar o meu milhão they're gonna come steal my million é um não é verdade, irmãos? Às vezes, por muito menos, nós temos esse tipo de preocupação. Você já viu quando alguém compra um carro novo? <risos> e que ele chega no estacionamento? Como é que é? Vamos aí, vocês que sabem melhor. Ah, estaciona sozinho lá no canto. <risos> é ou não é verdade? Por quê? Por quê? Porque ele tem medo que alguém vai estacionar do lado, vai abrir a porta e bam. Because there's a phrase someone's gonna park by the nuts of their car open the door and boom. Vai estragar meu carro. They're gonna ruin my car. Às vezes tem tem irmãos que não deixa nem a mulher dirigir o carro novo. Some brothers won't even let their wife <risos> drive a new car. Com medo da mulher bater o carro. Afraid their wife's gonna crash the car. Porque ele acha que ele é o, o top driver. the <risos> ele, ele acha que ele é o melhor He's motorista. The the best e a mulher coitada já não tem mais tanto cuidado. And wife maybe isn't gonna take such a good care of the car. Ou seja, veja como muda a situação. So look how the situation changes. Imagine se o camarada com um milhão de dólares vai ter tempo de pensar no reino de Deus. Now imagine se um cara com um milhão de dólares vai ter tempo para pensar no reino de Deus? Ao invés de orar, of praying, ele vai procurar um consultor de finanças. Ele vai procurar um consultor de finanças. Como eu vou aplicar o meu milhão? Como eu vou aplicar o meu milhão? Como? How? Na bolsa de valores, não sei. In o que que eu vou comprar? 200 Or, casas? What am I gonna buy? 200 houses. Onde vai comprar? Né? Como que eu vou alugar? How am I gonna rent Como é que eu vou fazer para administrar? What am I gonna do to e, e tantas e tantas outras preocupações. So many other worries. Jesus disse certo no versículo 21. Jesus Ele diz assim, 21. 21. Porque onde estiver o vosso tesouro For where your is, aí estará também o vosso coração então as riquezas elas nos tiram do foco do reino e elas podem se transformar em ídolos na and, nossa vida ele diz ninguém pode servir a dois senhores abre a sua bíblia em Mateus 19 olha só em Mateus 19 tem também algo que reforça esse conceito eu estou falando isso porque isso é o Evangelho do Reino. E eu quero que você prospere. Mas eu vou te explicar algo nessa noite. Mateus 19, 21. Olha só, Jesus está tratando com um jovem the young man went and said, Look, Lord, I, man Ai, eu sou tão fiel i'm o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna não foi essa a pergunta dele no versículo 16 bom mestre que farei para conseguir a vida eterna. Good master, what good shall I do that I may have eternal life? Jesus falou algumas coisas da lei. And Jesus said some things of the law. E ele disse no versículo 20, tudo isso eu já tenho guardado. in verse the young man says, I have é kept all these things from my youth. que que Jesus diz no versículo 21? And then what Jesus in verse Disse lhe Jesus, se queres ser perfeito. Jesus Que tem que fazer? What do you have to do? Não ouvi. I can't hear you. Vai, vende tudo o que tens, Go and sell that thou has, e faz o quê? And do what? E dá aos pobres, and give to the poor. e terás um tesouro no céu. And thou have Qual foi in a atitude deste desse jovem, irmãos? Versículo 22. Ele se retirou muito triste. Por quê? Porque ele possuía muitas propriedades. E aí, o que que aconteceu? O que que Jesus falou? So then, Versículo Jesus 23. Say? Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Then Jesus said unto his Já tentou pregar o evangelho para alguém que é rico? Já tentou pregar o evangelho para alguém que é rico? Como é que, é que ele olha para você? Para que que eu vou na igreja? Why I go to A primeira church? coisa que ele diz. The first thing they say, o pessoal lá só está interessado. The there are only no meu dinheiro. In my money. <risos> Quem é o Deus dele, então? Who is their God, then? É o dinheiro. Essa semana eu vi um testemunho de uma modelo lá no Brasil. Não sei se vocês viram isso. Ela ela ela tinha aplicado um gel no, nas coxas assim para parecer que era bem malhada, né? A, a so like e, e depois de quatro anos isso começou a, a, a, a apodrecer dentro dela, né? And after four years this began to rot away her flesh. E ela foi para o hospital ficou três dias em coma, quatro dias em coma. Na realidade, ela ficou uns quatro dias em coma, ela ficou uns dois meses no hospital. In, in é? Bom, eu ouvi ela dizer quatro dias, mas não vem o caso. O problema, a questão é que ela, nesse período do coma. O ponto é que, durante esse em que ela estava em coma ela teve uma experiência com Deus. Ela teve na presença de Deus. She was in God's <risos> e, e quando ela, então, pediu a Deus uma segunda chance, e, ela, e Deus deu a segunda chance, And God gave her a second e ela chance. voltou, e ela ela se recuperou and she recovered. ela chegou a ter infecção generalizada she had a general infection. ela teve a ponto de morrer she was close to dying. mas é interessante que ela diz que ela fez ela fazia tantas obras de macumbaria de feitiçaria she did so many works of uh, Macumba para ficar rica para ficar famosa to e ela disse assim a minha mãe era crente. Said, My was a believer, mas eu nunca quis ir à igreja. Porque eu era contra dar os 10% de dízimo. Mas depois que eu tive essa experiência. Eu percebi que eu pagava muito mais para fazerem as obras de macumba. Eu cheguei a dar um apartamento para fazer a obra de macumba. for Ou seja, Onde, de quem é o Deus dessas pessoas? So who is these God? É, o, é o dinheiro, irmãos. It's, it's money, é as riquezas. riquezas. Então, dentro do reino, so the kingdom, na economia do reino, kingdom, buscar riquezas riches, não combina com o reino. Go with the Por quê? Why? Porque no reino, quem provê para as nossas necessidades é o rei. Essa é a razão porque muitos crentes Estão vivendo debaixo de uma prisão financeira. Under Porque eles querem entrar no reino. Kingdom, entraram no reino. Kingdom, mas não se renderam totalmente ao reino. Parte, parte deles está no reino de Deus. Kingdom, e outra parte. Está no sistema do mundo. The other part is in the world e o sistema do mundo é a avareza. And the of the world is greed. Não entrega o seu dízimo Não oferta. Não give an Porque está preso. You are stuck. Está preso no sistema do mundo. Are stuck in the of the world. E de acordo com o sistema do mundo. É só perecer. It's just é só morrer. It's just death. É só se afundar em dívidas. Um outro aspecto da visão do mundo. É a maneira de gastar o dinheiro. <risos> lembra o que eu preguei domingo passado? Quem se lembra? O que foi, Júnior? Exatamente. Por quê? Vaidade. Because of greed, of vanity. a vaidade é sutil is eu acho que não está bom o que eu tenho I don't think what I have is a necessidade quem faz é a vaidade the need is by qual é a promessa de Deus? What is God's buscar o reino de Deus Seek first the of, e a of heaven, sua justiça God, e todas estas coisas Quais são essas coisas? Quais são elas? O que comer, o que vestir. Eat, que mais? Morar, calçar. Não são essas nossas necessidades? Saúde. Health? Mas nós achamos que nós precisamos muito mais. Essa não é uma mensagem que todos querem ouvir. This isn't a message that everyone wants to hear. mensagem que as pessoas querem ouvir sobre prosperidade. The message people like to hear about prosperity. É que você emprestará, porém não tomará emprestado. you will lend, but will not take in return. Pastor, mas isso não é bíblico. Pastor, É bíblico. Mas quando chega a hora de você emprestar, o que é que você faz? Biblical, you, <risos> to money, do you do? Você só quer viver a metade do versículo. Tu não tomarás emprestado. Actually, Glória a Deus. Eu te Glória por, isso que eu te porei por cauda. Oh, não. Te porei por cabeça. Ah, yeah. e não por cauda. Something like that. Amen. Isso que eu te coloco por cabeça. Como, como líder. It's like I'll put you up as a leader, e não como o mais humilde deles. But not as the most humble. Por quê? Why? Você quer desfrutar do status de líder. Because you wanna you wanna enjoy the status of being a leader. Mas não quer prover. But you don't provide. O <risos> que que o pai de família faz para sua família? What does do for his family? O que, que você acha de um pai de família que não provê para a sua família? What do you think of a father of family who doesn't provide for his family? Ele tem o respeito da sua família? Does he have respect his family? Não. No. Imagine, o seu filho precisa de alguma coisa e você não pode prover para ele. your child needs something and you can't provide for him. Ou então você não provê porque simplesmente você não quer. Or you don't provide simply because you don't want to. Não, você vai se virar. No, you're just you figure it out. Ou seja, é necessário entender que para estar como líder, você está na posição de provedor. Então, riquezas no reino não é pecado, mas existe um propósito. Ou seja, a riqueza, ela... Ela tem um problema quando nós buscamos a riqueza. Porque no reino não somos nós que buscamos a riqueza, irmãos. São as riquezas que nos buscam. Você sabia disso? Por quê? Why? Lembra de José do Egito? lembra de José do Egito? José do Egito era o filhinho do papai. Joseph of, of Egypt was daddy's boy. Era o querido. He was the beloved. Você sabe que que o pai de José, you know Jacó, dad, Jacob, fez uma túnica para Jacó, para José? He made a, garment, a tunic for J uh, José, Joseph. que era de várias cores. That was of many colors. E ela era larga. And it was large. E ela era para quem fosse o herdeiro da liderança da família. E ele era o mais jovem. And he was the one. E ele, então, quando ele ganhou a, a túnica do seu pai, o que aconteceu? Os seus irmãos his ficaram revoltados. Were mas Deus tinha determinado que ele seria, de fato, alguém que iria liderar sobre seus irmãos. E o que, é que, então, foi preciso Deus fazer? So <risos> Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo. God him to be sold as a slave. E ele ficou muitos anos sendo escravo. And for many years he was a slave. Por que que Deus permitiu que ele fosse se tornasse escravo. Você já pensou nisso? Quanto já pensaram nisso? Pararam para pensar nisso? Sabe. É que, de Deus, é que nós não estamos prontos para administrar os bens de Deus enquanto não aprendermos a ser escravos de Deus. Qual é o conceito? Ele precisou ir para a casa de Potifar administrar os bens de Potifar com fidelidade para depois ele pudesse administrar os bens de Faraó. Uhum. O tamanho dos bens de Potifar era muito menor do que o tamanho dos bens de Faraó. The amount of all of Potiphar's, was much more than Potiphar's goods. E aí, como ele foi fiel? So since he was faithful, Deus deu uma prova mais dura ainda para ele. God gave him even a harder test. Vá para a prisão. Go to jail. Na prisão, ele teve que aprender a ser fiel na prisão. Mas ele se tornou o administrador da prisão. He the in the jail. Somente então Until... que Deus disse, agora você está pronto para assumir aquilo que eu tenho para você. Você sabia que isso é um princípio de finanças no reino? You know Por quê? Why? O que que José fez quando ele estava sobre o governo do Egito? Do when he was the of Egypt? Ele ele administrou o Egito de uma maneira em que o Egito estocou comida, ficou rico. He ruled Aí, o pessoal começou a comprar comida do reino. Quando acabou o dinheiro, out, o que que eles fizeram? What did they do? Eles começaram a dar os animais como pagamento. They began as Quando acabou os animais, o que que eles passaram a dar? When ran out, what did they give? Eles deram as terras. They gave their land. Olha só. De tal maneira que eles perderam tudo. In ah, that Tudo agora pertencia ao reino do Egito. Quem é que teve essa ideia? José do Egito. Olha só. Então, de forma que nada pertencia a José do Egito, tudo pertencia a Faraó. So to of Egypt. To the Mas quem administrava era José. But who, the a, a, as was e então, de maneira que José fez com que faraó ficasse riquíssimo so Joseph made it that the Pharaoh became very rich. Agora quando eles deram as terras so when they gave the land, O que que José fez? What did Joseph Deixou do? eles morrerem de fome? Did he let them die of hunger? <laughs> José falou assim: Agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vão trabalhar para o faraó. Disse, the pharaoh. E de tudo que vocês produzirem na terra, land, o que vocês vão fazer? What are you gonna do? Vocês vão, quem sabe a história? Who knows the story? Vocês vão ficar com? You're gonna stay with? Quanto? 70%. percent. keep 70%. E vocês vão pagar 30% por para a coroa. And you're gonna pay 30% to the crown. Olha só. Sabe qual foi a reação deles? You know Eles ficaram super felizes. Por quê? Why? Eles acharam que José foi hiper super generoso they, com eles. Joseph was ex, was super Aí, o que que acontece? So what Eles ficavam felizes com 70%. They became happy with E Faraó ficava mais rico. And Pharaoh Olha o princípio de alguém que sabe o que é ser um escravo de Deus. Agora eu quero que você entenda esse conceito e aplique isso no reino. No reino de Deus. Tudo é de Deus. In God's kingdom, everything belongs to God. Tudo é de Deus. To God. A casa onde você mora é de Deus. Your house that you live in is God's. O salário que você recebe é the de salary Deus. Salary you is God's. Sabe por quê? Do you know why? Porque você é do reino. Because you are of the kingdom. Se você nasceu de novo, tudo isso é de Deus mas Deus é ainda mais generoso do que José porque ele permite que você fique com 90% de tudo que você produz e ele diz você vai entregar só 10% agora Deus tem algo muito interessante que eu quero que você entenda o propósito do reino é prover o sustento para você. A Bíblia fala em vários em vários lugares. Esteja contente com o seu salário. A Bíblia diz assim que nós devemos se tivermos comida, tivermos com que nos vestir, diz, tivermos comida, tivermos que, nos vestir que nós devemos estar com isso contentes. Agora, o que é que vai desatar, desamarrar a bênção da prosperidade do reino sobre a nossa so, vida. O que é que vai unir, vai unir a prosperidade do reino em nossas vidas? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Eu estou ensinando para você princípios para você sair do mundo e entrar no reino I'm you these financeiramente. Eu estou ensinando para você, financeiramente, sair do sistema do mundo e entrar no reino. O que é que a Bíblia, o que é que Jesus fala em Mateus 24? What does Jesus say in Matthew O que é que? É? O que é Sobre é o quê? About what? Si, os finais, os sinais dos tempos, finais do tempo. A volta de Jesus, the return não é isso? of Jesus, right? Será que isso fala de finanças does também? O well? que, que você acha? What do you think? Olha, Jesus falou dos sinais, falou de todas as Look, coisas. Jesus talked about the signs and all these things. Agora, eu quero que você vá comigo para o versículo 42. Now, I want you to go with me to verse 44. 40... 44, perdão. Verse 44. Jesus, ele tá dizendo que nós deveríamos ficar o quê? Vigilantes, certo? Jesus Por saying Porque nós não sabemos a que hora ele vai voltar, correto? Não é isso? Versículo 44. Está seguindo aí comigo? Agora olha o versículo 45. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Who then is a faithful and wise servant whom his lord has made ruler over his household to give them meat in due season? Ou seja, Jesus está fazendo uma pergunta. So Jesus is asking a question. Ele está falando, ele está perguntando, quem é o servo fiel? Asking, Who is Lembra do conceito de escravo. Remember the concept of being a servant? O que, que José fazia na casa de Potifar? What was doing in house? Cuidava de todas as finanças de Potifar. He would take care of all of, all of Potifar não sabia nem do que ele tinha, a não ser o que ele comia na mesa. Então, Jesus está tentando mostrar quem é o servo fiel, ou quem é considerado servo fiel. So Jesus to show who is a Aí, no versículo 46, ele diz assim... In verse 46, he says, ah, perdão, no, no verse 45. Sorry, verse 45. Ele está falando que o servo fiel e prudente é aquele servo que o Senhor colocou para fazer o quê? Is, is made? What? fazer o quê? Está comigo aí não? Are you with me here? Se tiver com sono eu paro a mensagem continua na próxima tired, semana. Quem é o Que é que Deus constituiu? Quem é o servo foi construído aqui para quê, irmãos? Para fazer o quê? Para cuidar dos empregados. Para servir os outros servos. To, to serve the other então, qual é o propósito de Deus? Que nós façamos o quê? That we do what? Cuidemos uns dos outros. Que nós uns dos outros. É não é verdade? That right? Então, Jesus está falando aqui que esse servo é o quê? So Jesus here this Fiel is e... And prudente. Prudent. Estão com a Bíblia aberta na mesma página que eu? You então, open the então same pode page? falar, irmãos. Não yeah. paga nada. And you can say it, it's free. Aí, o que que acontece? O, mm -hmm. o sustento é para dar quando? Uma vez por ano, a cada dois anos. Então, so, a provisão é para dar quando? O tempo year, que precisar. The time it's needed, whenever it's needed. Agora Jesus fala assim: Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim, fazendo o quê? Servindo. fazendo provisão. G providing, atendendo. Attending to. Agora, em verdade, olha o que Jesus fala no versículo 47. Now look what Jesus says in verse 47. Em verdade vos digo que o porá sobre o quê? So verily I say unto you that he shall make him ruler over what? Sobre todos os seus bens. Over all his goods. Aqui está o, o segredo, que não é que não é segredo. Para você. Mudar sua vida. Por quê? Porque se você entender o conceito do reino. If you the of the kingdom, a economia do reino. The economy of the kingdom, é para repartir. Is to redistribute. Eu ia falar isso, mas já yeah. falou. Para distribu distribuir. To distribute aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Por isso que. Acumular riquezas no reino in the é contra o reino. Is Porque o, isso diz respeito à propriedade privada. Porque isso fala privada. E no reino não existe propriedade privada. The kingdom, no, no reino, tudo pertence ao rei. Kingdom, Entretanto, o rei. Ele te deixa viver com 90% do que você produz. Yet still the king lets you live with of that which you produce. Com que propósito? With what purpose? Para distribuir. To distribute it. E o que que nós fazemos com os 90%? And what do we do with the 90 Nós o quê? Desfrutamos? We enjoy it? Comemos? We eat. Ajuntamos? We store it up agora eu vou ficar rico glória a Deus Glory to God. esse Deus é fiel não é is isso que a gente faz? Isn't that what we do? sim ou não? Yes or no? é isso que nós fazemos irmãos That's what we do, vamos ser brother. sinceros Let's be Aí Jesus fala agora do servo mau. Now Jesus talks about the evil 48. Servant, 48. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: O meu Senhor virá tarde. But if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayeth his e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados. Servants, Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. And shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. O que é isso? Is é o um inferno, irmãos. Hell, irmãos, veja bem, a Bíblia de ponta a ponta fala sobre repartir. The Bible from beginning to end talks about Sharing. Eu ainda tenho alguns minutos. Eu quero, eu quero ir com vocês ao, a Isaías 58. Eu quero que você tenha paciência porque eu quero que você aprenda. I want you to be patient because I E eu quero que você faça um teste. And I want you to, to... Quais estão dispostos a fazer um teste? A Levanta test? a mão, irmãos. Ó, no reino o reino trabalha com compromisso, viu? The kingdom works with commitment. Isaías 58. 58. Presta atenção a partir do versículo 6. Pay no, a partir do versículo 6, Starting Deus está falando que tipo de oração e jejum que Ele quer. Mas não é sobre oração e jejum que eu quero que você esteja atento aqui. So ele about. diz, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo, Is not this the fast that I have chosen, to the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and Por... that ye break every Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras? E não te escondas da tua carne. Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out into thy house, when thou the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from own flesh? O que você acha que Deus está querendo dizer aqui? Deus não está querendo dizer, Deus está dizendo, irmãos. Ele está querendo, ele está dizendo aqui. Que o que ele quer é que nós façamos o que? Que nós tenhamos o coração aberto para abençoar as pessoas que precisam. E o que, que vai acontecer? Versículo 8. Versículo 8. Olha a promessa. Look at the então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee, and the glory of the Lord shall be thy reward. E se você orar, o que, é que vai acontecer no versículo 9? And if you pray, what's going happen in verse 9? O Senhor vai fazer o quê? The Lord is gonna do what? Eu não ouvi, irmãos. I can't hear you. O Senhor te responderá. The Lord shall answer. Tu vai gritar e ele dirá: Eis-me aqui. Here I am. Olha que coisa linda. What a beautiful thing. Se tirares do meio de ti o um jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha o versículo 11. O Senhor te guiará continuamente. And the Lord shall guide thee e fartará a tua alma em lugares áridos ou secos. E fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Você conhece alguma outra passagem da Bíblia que parece com esse texto? Mateus 25. Jesus disse, então direi. Aos que estiverem à minha esquerda, Jesus disse: E então eu disse aos que estão à minha direita: Departem-vos de mim, malditos, para as penas eternas. Departem-me, malditos, para o perigo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Por quê? porque tive fome For I was hungry, e não me deste de comer. And you gave not to eat. Tive sede thirsty, e não me deste de beber. And you gave not to drink. Estive nu e I não me vestistes. I was naked, and you me no Estive enfermo I was sick, e você não me foi ver. Me. Estava preso. Estava preso. E você não foi me visitar. And visit me. E eles então olharam para Jesus e disseram: Mas Senhor. Uh, said, Lord, mas quando te vimos assim? Jesus disse: Quando vocês viram um destes pequeninos, said, ones, vocês não fizeram nada por eles. Them, vocês não, vocês deixaram de fazer para mim. Eu pergunto, irmãos, so ask you, brethren, quantos de nós vamos dormir? Pensando naquelas pessoas que não têm onde dormir. Thinking about those people who have nowhere to sleep. Quantos de nós sentamos na nossa mesa para comer? How many of us sit at our table to eat? Reclamando da comida que temos. Complaining about the food we have. Ou do salário que temos. Ou da casa que vivemos. E lembramos daquelas pessoas que não têm casa e não têm nem nem o que comer. And remember those people who doesn't have don't have a house or even eat. É Não é verdade? Isn't right? Será que nós estamos bem com Deus? Think we are well with God? Será que nós estamos fazendo tudo certinho? Are we doing everything just right? Na maioria das vezes, nós estamos preocupados com quanto nós temos na nossa conta bancária. Muitas vezes, nós estamos preocupados com o quanto nós temos Quantas horas eu fiz nesse dia, nessa semana? How many hours I this que week? tamanho que vai ser o meu cheque? Talvez não vai dar para pagar o cabo, a TV a cabo. Maybe isn't gonna pay for your TV cable. Ou então tu estou querendo aumentar a velocidade da minha internet. Or maybe I want internet. Porque enquanto eu estou assistindo o meu filme, when I'm my movie, há algumas interrupções chatas ou a qualidade cai. Algumas interrupções ou a qualidade Is bad. essa é a nossa preocupação Ou será que nós vamos ter pneus de neve ou um carro 4x4 are we gonna have snow tires on a uh, four wheel drive porque se eu não tiver um carro 4x4 não dá para viver aqui viu pastor i don't have a four wheel drive i can't live here pastor não dá sinceramente I, I just não dá olha eu vou falar more. uma coisa se deus não me der um carro bom esse ano Look, if god doesn't give me a good car this year eu desisto. I give up. É? Yeah. Ah, repartir. Esse é o último texto que eu quero que você veja por hoje. Proverbs 11:24. Proverbs 11:24. Repartir é Sharing. Uma atitude dos cidadãos do reino. é o propósito de Deus com os cidadãos do reino? Porque qual é o propósito de Deus com os cidadãos do reino? Deus cidadãos do Deus cidadãos do propósito cidadãos do reino? o propósito de Deus é o propósito de Deus do é do reino? Você já conversou com algum amigo seu que mora no Brasil? Have you stopped to talk to a friend of yours who lives in Brazil? Que ele sabe que você mora aqui? Knows that you live here. Aí ele fala assim, rapaz, como é que eu faço para ir para os Estados and, Unidos and também? And já receberam well? essa pergunta? How assim? many have this question before? Por que, que ele quer vir para cá? Why do they want to come here? O que Você acha? What do you think? É melhor? Ele acha que aqui tem mais, dinheiro. não? He aqui thinks, tem mais dinheiro. Think, there is more money here. É, yeah. Essa é a realidade, irmãos. That's the reality. Ele quer porque ele vê a vida boa aqui. They want to because they see the good life they can have here. Não é verdade? right? Tem muitas pessoas, bom, vou deixar esse detalhe para lá, mas. We'll aside, o que Deus espera. É que quando nós, as pessoas olhem para nós. when people look at us? Elas vejam o reino. They see the kingdom. E Elas têm vontade de fazer parte do And reino. Part Por quê? Why? Por causa da vida miserável que eu levo? Because of the miserable life I live? Não. No. Porque no reino eu não sou dono. Because in the kingdom I'm not the owner. Mas eu me visto de acordo com o reino. But I, I am seen. I see myself according to the kingdom. Eu me comporto como Eu me comporto como cidadão do reino. Eu sou respeitado como cidadão do reino. Por quê? Onde eu oro as coisas acontecem? Olha que maravilha. Por quê? What a não importa se estou no lugar seco, o Senhor está me guiando com água. Tem uma nuvem sobre mim durante o dia. E uma tocha de fogo durante a noite. The Olha, isso não é lindo? As pessoas... Elas têm que olhar para você, you, não, importa você ganhe, não importa quanto você ganha, mas você está feliz. Por quê? Porque você, ambições, Porque você não tem maiores ambições e por isso você vive feliz com o que você tem. E, e você, você ainda é capaz, você é capaz de repartir com o que tem necessidade. E ele vai olhar para você, você que está de errado com ele, que, errado com que ele ganha muito. Menos do que eu. He much less than I do. Mas ele não tem dívidas como but, eu. But he has no debt like I do. Ele sempre tem para repartir. Esse é o propósito de Deus. God's ele tem saúde. He has good Muito embora ele não tenha um plano de saúde. But he has no plan. Qual é o segredo? What is the secret? Provérbios, capítulo 11, Proverbs, 11. versículo 24. Verse 24. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é para sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. The, lib coisa the liberal tremendo. soul shall be made fat and he that shall be watered also himself. A palavra de Deus, irmãos. God's word, é viva. Is alive. Então eu faço um desafio para você. So I challenge you. Quer mudar a sua vida? Do you want to change your life? Quer mudar sua vida financeira? You want to your life? Entre na economia do reino. Enter into the economy of the kingdom. Ah, pastor, mas eu não conheço ninguém e todos os meus vizinhos são bem de situação. Pastor, but I don't know and all my é. are well off. Comece a orar. Well, then start Deus, a quem tu queres que eu ajude? God, who do you want me to help? Rapidinho vai aparecer. And very quickly someone will show up. Ah, pastor, eu já ajudo. Oh, pastor, I already help people. Meça a sua vida financeira in your financial life. Não. Meça, tira, ah, oh. faça uma medida da sua... -measure your life e pense. And think. Será que, de fato, eu não posso ajudar mais? se eu soubesse a situação que eu tô, se eu não falava But, isso, pastor. Pastor, se você a situação que eu você não É? Dá um passo de fé. Yeah, take a step of faith. Entre no reino. Enter into the kingdom. Na economia do reino. Into the in the kingdom of in the economy of the kingdom. Cinco pães e dois peixes. Five loaves of five pieces of bread and two fish. Alimenta até quinze mil pessoas. feed even fifteen thousand people. people who are not fifteen people. Who satisfied, e ainda sobram doze cestos de comida. Will be and there will still be 12 baskets of food left over. Por quê? Why? Porque alguém que levou o seu lanche esteve disposto a entregar para ser distribuído. Was willing to hand it over <risos> to be distributed. Você já pensou? O que, que você faria this? se você estivesse no meio de 15 mil pessoas? What would you do if you were among 15, people? Com uma cestinha de dois peixes e cinco pães? With a pães? little basket of five pieces of bread and Eu two fish? Procuraria o lugar mais escondido para comer eles. <laughs> I would find the most secluded place to eat it all. <laughs> Eu sou esperto. I'm smart. Eu que sou inteligente. I'm the one who's intelligent. Eu trouxe. Eu, eu trouxe para mim. I, I it for me. E os outros? And what about the Mas tira o chapéu para aquele rapaz. Senhor, onde vamos comprar comida para todo esse povo? for all these Seria necessário 200 denários para comprar comida para todo need esse We to buy food for all these Jesus disse: Dás vós mesmos de comer a eles. Jesus said, you yourselves give them to eat. Olha, que desafio. Look at that challenge. Jesus podia fazer aparecer os pães. Ok, vou resolver o problema aqui. Look, here I'll the problem Senhor, here. Lord, que os, as pedras se transformem em pães. That these would bread. Aí está o pão. The bread. Não. Jesus disse, dá-lhes vós mesmos de comer. You Senhor, Senhor, tem um rapaz aqui que tem cinco pães e dois peixes. There's a young boy here who has five pieces of bread and two fish. He falou então, ok, coloque as pessoas em grupos de 50 And said, okay, 50. Ai Jesus, graças te dou, Senhor. And then Jesus said, I give you thanks, Lord. Mas nós temos right? que aprender a dar graças a Deus to pelo thanks, que nós Father. temos. We have to learn to give thanks for that which we have. Por menor que seja, as little, as little as it may be. e aí Agora comece a entregar. And now, begin to distribute. E eles começaram a entregar. And they began to distribute. E tirava um e tinha seis. And they would take out one and there were Tirava dois tinha oito. Tirava quatro, tinha It'd mais cinco. Tirava três, tinha sete. Take, Alguém conhece isso na matemática desse Does mundo? Ah, tem um peixe também. Oh, here, well. Tira dois. Two, dos dois que tinha, fica três. É a mesma coisa, irmão. É fé. Você já leu que Elias estava à beira de um córrego. E Deus disse: "Eu ordenei os corvos que te sustente?" And God said, "I will send the raven to bring you food." E aí depois de uns dias o que aconteceu? A água secou. And after some days, what happened? Deus disse: "Levanta e vai para Sarepta, porque lá ordenei uma viúva que te sustente." God said, "Get up and go to I'm send a widow to provide Até aí tudo bem, né? Until there everything was fine, right? Aí quando ele chega lá, When he gets there, aí vai a mulher. The woman went. Oi, tudo bem? Tudo bem. Oi, how's it going? O que você vai fazer? What are you vai do? Eu preciso de água. I need water. Ok, vou buscar água para você. Right, I'm bring you some water. Ah, volta aqui, por favor. Come back here, traz a água, mas traz um bolo também para mim. Ah, meu amigo, você está enganado, oh, viu? No, look, you're Porque aqui eu só tenho um pouquinho de farinha. Here I just have a bit of flour. Eu vou fazer um bolo para mim e para meu filho. Vamos comer. We're gonna eat it e Esperar a morte. And die. Elias falou o quê? E Elias falou o quê? Faça o bolo. Make the cake, mas traga primeiro para mim. Bring it first to me. <risos> Porque assim diz o Senhor. So the Lord has o azeite mm -hmm. da botija não se acabará. And the oil will not run out. E a farinha da panela também não se acabará. The flour will also not run out. Até que chova novamente sobre a face da terra. Além de ser viúva. Besides being a widow, de não ter mais nada of left, estavam em tempo de seca e de fome. O que, que aquela mulher fez? What did that woman do? Obedeceu. She Foi lá, fez o bolo e deu. era fácil. Was it easy? Você daria? o pão para o pastor Lamax em vez de dar para Júlia Would you give bread to Pastor Lamax instead of giving claro it to Julia? não. <risos> não, a ordem traz primeiro para mim. No, bring it first to me was the command. Provavelmente não. Probably not. Não é verdade, irmãos? Right? Essa é a verdade. That's the truth. E assim se cumpriu a palavra do Senhor. And the Lord's word was não faltou farinha. There was no of flour. Não faltou azeite. And no of oil. Por que que você acha que Deus mudou? Why did God Por que que nós decidimos? Why, why por que, que nós decidimos viver uma vida tão miserável? Why do we decide to live such a miserable life? Porque nós não confiamos em Deus. Because we don't trust in God. Nós confiamos no sistema do mundo. the world. Você tem uma escolha hoje. You have a choice today. Ou mude para o sistema de Deus e viva bem. Either come into the system that God has for you and live well ou continue vivendo no sistema do mundo or of e viva de acordo com o mundo. World. Eu tenho uma prática, eu falo para alguns irmãos, já falei aqui. Eu não tô falando, eu vou falar isso para por arrogância And ou por orgulho. Or Mas foi uma uma uma lição que eu aprendi com Deus. Fica de pé. Você tem a impressão que tá acabando logo. Uh, so you'll have the impression we're almost done. Uh, um dia eu perguntei para Deus e disse assim Deus. I, asked God, I said, God, Por que, que a minha vida financeira é cheia de altos e baixos? Why is my life full of highs and lows? Eu devia para o banco, irmãos. I owe the bank. O banco é um devorador. The bank is a Juros. Uh, interest. Aí Deus falou para mim assim: Me honra. God said to me, honor me. Com os teus bens. E com as primícias de toda a tua renda. Of of your, your salary, income. E se encherão os teus celeiros. e se trans your vats Transbordarão os teus lagares. And your vats shall overfill. Olha só, o que, que, que, que Deus me disse? Estou falando me? aqui de maneira bem resumida. I'm this in a quick summary. Que? What? Honrar o Senhor com os bens to honor the Lord with your goods é honrar Deus com os 90% que Ele is, já deixou comigo. Agora, dar uma oferta de premissas não é o dízimo. O dízimo já pertence a Deus. The tithe a nossa igreja honra esse princípio. Our this e vai continuar honrando. And we'll e vai aumentar. And it's Sabe por quê? Do you know why? Porque quando o Senhor voltar, when the Lord returns, eu não quero que o Senhor diga: Você simplesmente desfrutou do que eu deixei passar pelas suas mãos. Mas deixou os meus outros servos morrerem de my fome. Other Entende o princípio you the Aqui eu tô te dando hoje uma chave I'm e você pode mudar a sua vida eu poderia chamar alguém de vocês aqui e dar um testemunho de pessoas que têm feito isso e têm experimentado o melhor de Deus. Mas eu quero que todos vocês desfrutem nisso. Por isso que eu ensino essas coisas, porque está na Bíblia. Então, se você começar a ganhar melhor, não faça planos de ficar rico. Pergunte a Deus, Deus, o que tu queres que eu faça. Ask God, God, what do you want me to do? Onde tu queres que eu ajude? Where do you want me to help? Quem tu queres que eu ajude? Who do you want me to help? E Deus vai te guiar. And God is going to lead Amém? you. Amen. Vamos orar. Let's pray. Pai, ajuda o teu povo a receber essa palavra. Father, help your people receive this word. Essa palavra entre no coração. Aqueles que querem, Senhor, estão sentindo desafiados. Que eles possam tomar essas atitudes. Pai, eu quero ouvir os testemunhos daqueles que estão fazendo isso. Daqueles que reverteram. A situação da sua vida. Economicamente. Porque saíram do sistema do mundo. E entraram no sistema do reino. Pai, eu, eu devoto tudo que Tu tens deixado passar pelas minhas mãos. Father, hands, de volta para Ti. Te peço que Tu me dê sabedoria. Como disse, Senhor, aquele Rei no livro de Provérbios. Lord, Uh, King says in the book of Proverbs, Não me dê riquezas para que eu venha negar o Teu nome. give me enough riches that I would deny your name. Nem me deixe na miséria para que eu venha roubar e assim. Neither leave me so poor that I have to steal. E difamar o Teu nome. Mas dá-me o que é necessário. But just give me, what is enough. me ajuda a ser bênção na vida de outras pessoas. Tanto pessoalmente. Como também como pastor dessa igreja. Also as a pastor of this church. E que os membros dessa igreja. And the of this aprendam isso. Would learn this e vivam isso. And live this. E que esse princípio. Se cumpra na vida dos teus servos. Em your nome servants, de Jesus. Jesus. Amen. Amen. Amém. Amém.